Se o Partido assumiu dívidas de seus candidatos em 2016, ele terá como data limite para pagamento desses débitos até a data da entrega da prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo, ou seja, até a data da entrega da prestação de contas de 2020, o candidato pode pagar as dívidas contraídas nas eleições 2016. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.